É a ficha de aceite de orientação do estágio personado. Vamos lá? A ficha de aceite é o documento na qual o estagiário ele preenche com seus dados, nome, número de matrícula, telefone de contato e área de desenvolvimento do estágio, bem como o nome do supervisor de campo, além do local e data de assinatura do documento. Lembre-se que esse documento será assinado pelo supervisor de campo confirmando desta maneira a aceitação de orientação deste aluno.